Em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o CFP e os conselhos regionais têm trabalhado para manter a atuação da categoria dentro dos padrões exigidos. Com a Resolução 4 de 2020, flexibilizamos temporariamente as normativas para os atendimentos para que as profissionais prestem serviços por meios de tecnologia. Ninguém será impedido de atuar neste momento de isolamento social. Outra forma que encontramos para facilitar o atendimento foi em relação ao EPC. O cadastro ainda é obrigatório, mas não é necessário esperar a confirmação para atuar. Além disso, não há mais restrições e bloqueios para fazer o cadastro. Esperamos que as medidas tomadas sejam benéficas à categoria e que cada profissional tenha a responsabilidade de atuar mantendo os cuidados necessários e os valores da profissão. Confira, a seguir, orientações para o cadastro no EPSI. Faça parte do cadastro EPSI.